Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. Bem, antes de mais nada, deixa eu te dizer que aqui o canal eu falo sobre cashback, educação financeira e formas de você economizar aí nas suas compras online, principalmente. E antes que eu esqueça, o canal também tem um grupo no Telegram no qual eu posto é, sempre promoções e notícias envolvendo o mundo do cashback. Então Participa aí do, do canal também, é, tem o link aqui na descrição para você poder receber essas notícias aí o quanto antes. Que é melhor, mais rápido né, de você receber uma notícia por lá do que eu produzir um vídeo aqui que às vezes demora. Tem todo, tem todo esse, esse trabalho de produzir um vídeo, né? Beleza? E você veio nesse vídeo aqui para saber mais sobre o Promobit. Bem, o Promobit é uma rede social aí que as pessoas que estão nela... Em vez de postar foto ou vídeos assim aleatórios ou delas mesmo, elas postam é, promoções de qualquer coisa que, que, que ela veja. Assim, tipo assim, se ela vê uma promoção na internet aí que o preço tá bom, ela posta. Né? E a Promobit, ela, ela tem é, todo o sistema dela, todas as pessoas que trabalham nela verificam se é uma oferta mesmo válida. Né? Lembrando que os links que estão no Promobit não são links de afiliados, pois ele não permite que você faça isso. São promoções que não vão beneficiar as pessoas que estão postando e sim, e sim a comunidade. Então é bem legal e eu vou mostrar logo o site aqui para vocês. Lembrando que ele tem um aplicativo, pode ser para iOS ou para o Android também. Então eu já vou, eu vou abrir a parte aqui do computador que eu prefiro é mais amplo para mostrar como ele funciona. Mas todas as funcionalidades que tem no computador também tem no Android e no iOS, como eu disse. Então vamos aqui para o site. Bem, você está vendo aqui o Promobit, esse é o site. Ele tem várias promoções aí, todo dia as pessoas postam promoções nele, né? E são variadas, assim, a primeira página aqui você tem ó, diversos tipos de promoções. São pro, é, promoções que uma pessoa realmente achou válida, tipo cueca box, é, aqui é o que? Conjunto sala, uma parafusadeira, televisão, ó, uma televisão de 42 polegadas. Bem, eu acho que esse valor é porque aumentaram os preços, né? Mas esse valor aqui está um pouquinho caro ainda, por uma 43 um pouquinho mais assim você pega uma de 50 polegadas. Aqui, ó. Ganhe 25 de desconto para um dos locais de vacinação. Ó, legal isso aqui. Essa promoçãozinha aqui. Então, são vários tipos de promoções aleatórias juntando com pontos de desconto. É, são várias coisas que vão poder te ajudar aí. E o legal desse site é que você consegue aqui... É, dividir aqui exatamente por categoria, né? Porque tem muitos sites que as pessoas postam sem assim, tipo de promoções, mas não é bem categorizado, né? Então aqui tem todas as categorias que você pode ver aqui, selecionar exatamente da forma que você deseja. Você tem cupons de descontos. Então tem a parte de fórum aqui, você pode procurar aqui ou comentar ou criar um, perguntas aqui sobre... Que você desejar, né? Relativo a algum produto, alguma, tipo, algum tipo de promoção, mas no geral, esse aqui é o site, é bem completo. Ó. tem como eu falei, tem vários tipos de, de promoções. Você pode clicar aqui também. Tem as top ofertas, são as que, que o pessoal mais comenta, né? Quando você clicar aqui no, numa promoção, ó, no, vamos dizer, bem aqui, me parece ser bom. Já de, de cara aqui, não conheço muito bem esse celular, mas é um LG aí é do Sim, 6 GB de RAM. 6.8 é, de tela, né? reais de 4.300 por 1.700 me parece ser bom. Ele provavelmente é um pouquinho antigo, mas é, não tem problema, né? Me parece ser muito bom. Aí ele fala aqui, ó, quando você acessa a promoção, você tem as informações, né? A informação, a forma de pagamento tem que ser via Pix. Bem dificulta um pouco para muita gente, para mim principalmente, mas isso aí, beleza. Aí tem a quantidade de visualizações que, de, que viram, né? os comentários né e aí você pode aqui interagir com todo mundo e uma parte legal aqui que você pode ver também é a parte aqui de lista de desejo ó. nessa partezinha aqui você clicando pode ver que aqui eu coloquei promoções aqui cashback, whisky, cooktop e gin no caso você pode digitar aqui o que você desejar o que você quer por termo né? um termo que você queira procurar ou tv ou lg ou qualquer coisa e aí quando você digitar você vamos supor aqui ó, eu coloquei o whisky aqui no caso, aí eu clico em configurações e ele me dá aqui o valor mínimo que eu desejo, eu quero comprar um whisky a partir de 50 e até 200 reais vamos supor assim, e aí você pode escolher todas as ofertas ou apenas as ofertas aí você salva aqui Aí sempre que tiver uma promoção desse tipo, o site vai estar te avisando através do e-mail E, e, e para se cadastrar você precisa só de e-mail e senha, nada, nada além disso Então é bem tranquilo aqui para se cadastrar, você pode colocar ofertas também que você goste né E por que eu estou falando hoje do Promobit? Porque saiu uma notícia que ele foi comprado pela Amelius Então a Melius já é uma parceira aqui do canal praticamente, posso dizer assim que eu toda vez posto vídeos falando sobre ela. Ela está com uma promoção também essa semana. aí De dar até mil reais por apenas cinco indicados. Então isso aí é bem bacana. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder se inscrever. E também estar tá podendo indicar outras pessoas. E outra coisa. Apesar de ser da Melios agora. né, Esse site. É, muitas das pessoas ainda. Mesmo que postem aqui as informações. É, não mostram como você pode ganhar cashback. E aí vamos supor. Esse, esse produto aqui que está a R$ 484,20 é a forma de pagamento aqui é no cartão de crédito ou boleto. Então, fazendo uma análise rápida aqui, né, se é o mesmo valor aqui no boleto ou no cartão de crédito, com certeza você compraria no cartão de crédito, porque o cartão de crédito ia te dar é, pelo menos aí 1% de cashback. Tem vídeos aqui no canal falando sobre cartões de crédito, vou deixar aqui do lado para você poder assistir aí alguns vídeos e saber qual que é o melhor cartão aí para você poder utilizar dependendo aí da sua renda então considerando isso, o Extra também, aqui como você pode ver, uma oferta do Extra ele é parceiro da Melios, então consequentemente você vai conseguir ganhar aí pelo menos uns 2, 3% de cashback nessa compra que provavelmente já é o menor, né as pessoas só postam valores relevantes mesmo aqui, são promoções relevantes e aí, você vai estar gastando ainda menos e ganhando cashback. Isso que é legal, beleza? Pessoal, eu sempre posto aqui todas as informações, todas as dicas, todo o todo meu conhecimento aí que eu fui aprendendo aí com, com essas compras na internet que eu sempre fiz. E então, para você não perder mais nenhuma dica dessa, né? é bom que você se inscreva aqui. Se você não se inscrever, você vai estar perdendo aí outras promoções, outras dicas aí que vão te fazer economizar, né? Fazer você não perder dinheiro, né? Que é o mais importante. Então, se inscreve e deixa o like aqui para você não perder mais essas promoções. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, valeu. Até a próxima.